Bom tropa, nós precisamos falar sobre essa treta que dominou o Twitter e colocou toda a esquerda em choque. O que, que acontece quando um leite com pera criado pelo Maltini lá na USP que estudou comunismo, que estudou a história dos pobres, debate com um garoto que realmente foi pobre, que passou fome na vida dele, que chorou por causa dessa fome, e hoje? É o rapaz de maior sucesso dessa plataforma chamada YouTube. Tudo através do seu humor, através de piadas que ele mesmo criou. O que acontece quando o mundo das ideias comunistas bate a 180 por hora contra o muro da realidade? Vamos a esse vídeo aqui, tá? Tudo começou assim. Perfil no Twitter postou o seguinte, Andressa dereço acho que te falta um amigo comuna para te dar uma visão sobre o sistema e tu tem tudo para abraçar o coletivo <risos> o Enderson responde o seguinte e se explique o sistema para quem veio da roça e ele vai te mostrar como você não conhece o sistema <risos> Andressa, você podia ter vivido sem essa, Andressa, você podia ter vivido sem essa. E aí vem esse historiador, oh meu Deus do céu, uh -huh. Gustavo Nassar o fato e ele comenta o seguinte, "Winders, experiência é fundamental para construir conhecimento sobre determinados temas, mas não o suficiente para definir um sistema e todas as suas variáveis e complexidades. Se a experiência pessoal bastasse, então a meritocracia seria algo aplicável, e não é de ele, tá? Ó, oh, meu Deus, viralizou o post dele. Aí o Winderson respondeu o seguinte: Eu tenho 150 funcionários. Não acredito em meritocracia. A maioria são meus amigos. O universo tem 13 bilhões de anos. Um sistema criado por um peido de lampejo de pensamento há alguns míseros anos pode ajudar a humanidade por um tempo, mas não para sempre. Você é burro, disse o Whindersson. Oh, meu Deus do céu. Ah, Whindersson, o que, que é você, cara? O que, que você está fazendo, Whindersson? O que, que você está fazendo? Mandou a real para comunista? Não, não. Aí o Gustavo aqui respondeu. Você não tem 150 funcionários. Você precisa deles para gerenciar sua carreira e seus produtos. Conseguido, sim. Com muito trabalho árduo e mérito seu também. E sim, o comunismo é uma forma de organização que talvez daqui a mil anos não sirva, mas é preciso mudar o mundo hoje, disse ele. Oh, meu Deus. Ai, ai. Aí o Whindersson só continua comentando assim, né? Quem comentou Platão era feminista. O cara só tava querendo dialogar, que arrogância da porra. Winderson responde: Eu não quero dialogar. Só despejar minha raiva de sair da roça, trabalhando igual um arrombado, tendo que engolir choro de fome todo dia por meses, para alguém querer me explicar o sistema. Quero que você se foda. <risos> Whindersson Whindersson na cara não Whindersson na cara não rapaz ele vai estragar o enterro desses comunistas mano a realidade você não sabe o que é o sistema eu estudei na USP cara eu estudei na USP os bilionários brancos estão dominando o mundo e querem te escravizar acabou acabou acabou acabou acabou outro comentou assim. No começo, o Whindersson estava errado e falou besteira. Depois, ele colocou um ponto relevante. O Gustavo, que é um pa paulista branco criado em condomínio, pode explicar o que é o sistema para um cara que nasceu na roça e passou fome? É algo que vale a pena pensar. É um ponto, disse um comunista já acordando para a realidade, né? Será... Será que o Whindersson sabe um pouco mais da vida do que um leite com pera criado no povo maltino, num condomínio paulista, branquelo, que acha que sabe mais que os outros porque tem um diplomazinho? Meu Deus do céu! Será? Será que o Whindersson sabe um pouquinho mais sobre a vida do que esse moleque? Será? Só será? O Whindersson disse, amigo, não adianta explicar. Paulista quer que você entenda os livros onde não há livros. Que você pesquise onde não há computadores. Eu tenho tatuado o nome do meu estado na barriga e escuto em programas de TV que sou o Ceará. Eles estão um pouco se fodendo, disse Whindersson, né? Aí o comunistinha continuou. Você não tem 150 funcionários, né? Você precisa para gerenciar sua carreira e seus produtos, conseguindo 5 de trabalho, blá blá blá. Aí o Whindersson respondeu. Eu tenho 150 funcionários, quer que você queira ou não? mano o Whindersson não chegou onde ele chegou à toa ele manja tá ele manja ele sabe o que tava tá falando nossa mano que dor que dor O cara vai passar vergonha pro resto da vida como o leite cupeira paulistano que tentou explicar a vida para o Whindersson Nunes né eu tenho 150 funcionários quer que você queira ou não eu não tenho produtos depois de 10 anos, que criei minha primeira marca. Não há pessoas que gerenciam minha carreira. Eu faço isso? Convido você a almoçar na minha casa. Se você ainda achar que está certo, eu peço desculpas públicas, disse ele. Você pode conferir se tenho lustres imensos, se tenho talheres valiosos. Pode ver se eu tenho mais tênis do que preciso. E ver que dos meus quase 150 funcionários, a maioria eu nem preciso. São só amigos que precisam de ajuda ou de um empurrão no currículo. Ai, mano do céu, cara. Na cara não, meu pra Na cara não, de novo não, Willis. Ele lava minha alma, gente. Ele lavou minha alma. É o seguinte: você não sabe porra nenhuma da vida, muito menos da vida do Whindersson Nunes, e quer pagar. Não, o comunismo. O comunismo vai salvar o mundo. E os trabalhadores têm que se unir. Ah, meu Deus do céu, tá? Alguém comentou assim. Eu não entendi exatamente o teu ponto. Ele disse que, por contratar pessoas próximas, não acredita em meritocracia, apontando como o critério de seleção de funcionários não foi necessariamente competência. Tipo, você está discordando? O Whindersson comentou, Moço, não adianta. Eles não suportam ser contrariados. Eles usam, tenho funcionários, como se eles fossem meus e trabalhassem num porão ganhando salário mínimo. Sei lá que palavra eles acham melhor. Colaboradores? Você é rico? Você é rico? Corno? Você é rico? Você é rico? Ficam falando os comunistinhas de merda, né? Ai, ai, o Whindersson tomou a internet agora, tá? Eu quero fazer uma pergunta para você que tá me vendo. Você já conheceu algum comunista na sua vida? Se você já conheceu um comunista, permita-me tentar descrevê-lo. Ah, porque eu conheci uns, né? Esse comunista que você conheceu era preguiçoso? É no tipo assim, eu não quero trabalhar. Hum? Ai, ah, eu estudei muito, eu estudo, eu quero que as pessoas me banquem porque eu estudo. Hum, tá bom, né? Produzam alguma coisa, façam um dia de alguém, criem algum conteúdo, não é Como faz esse professorzinho tem um canalzinho, né? Que a única coisa que ele faz é ficar reagindo a outras pessoas. Ele mesmo por si só não tem conteúdo nenhum. Ele fica reagindo outras pessoas para comentar por cima, certo? Mas aí eu faço pergunta: vocês conhece algum assim? O mais higiene para começar, tá? Comunistas com mais higiene, não tomam banho, são meio fedidos, né? Ah, essa história de capitalismo. Você conhece algum comunista que tenha ali critérios duvidosos sobre o que é justo e o que não é justo? Acham legal roubar? Acham bonito invasão, invasão de terra? Acham bonito tomar o que não é deles? Esse comunista que você conheceu, por um acaso, culpa todos os problemas da vida dele? Em terceiros, ai, eu seria maravilhoso, o Estado não me deixa existir. Ai, os ricos, os milionários, os milionários estão prejudicando minha vida. Esse tipo de gente é uma peste que existe no nosso planeta, infelizmente, por causa disso. Estão completamente desconectados da vida real. Não fazem ideia do que é corrupção, não fazem ideia do que é a desgraça do nosso país, com altos impostos e pouca distribuição desses impostos. Para onde foi o um trilhão da Petrobras, se não para o bolso de outros países, para o bolso de corruptos que voltam no poder novamente por pura lacração. São pessoas más que querem sempre dividir as outras pessoas, que classificam as pessoas por grupos. Você não é um indivíduo. Não, você é um branco que pertence à classe dos brancos. Você é um rico que pertence à classe dos ricos. Você é um preto que pertence à classe dos pretos. E todos no mesmo balaio, como se todos tivessem a mesma experiência de vida, todos tivessem a mesma índole. São pessoas horríveis que não têm nenhuma conexão com o mundo real, diferente de Whindersson Nunes, que viveu que é fome, para ver um playboyzinho paulista dizer que ele não conhece o sistema, o sistema, o sistema, os ricos, a culpa é dos ricos, a culpa é dos bilionários, tá? Ai, meu Deus do céu, que ridículo, que patético são esses caras, tá? Por último, vamos para algo que irrita muito os comunistas, que é a livre iniciativa, certo? É o direito de pessoas empreenderem independente da interferência do Estado. Então, para isso, nós temos nossa oitava rifa. Participe, apoie o canal junto com ela. Tamo junto, vamos dar risada aí nesses comunistas fora da realidade. E até a próxima. Tchau, tchau.